E aí, gente, eu tô muito bem-vindos. É o Bigodão na área. Hoje eu já tô aqui com o MC Juninho. Olha só o MC Juninho. Aê, rapaziada. MC Juninho. E a gente vai fazer o seguinte... Calma aí, aqui, ah, mas tá tudo rama. certo A gente vai fazer o seguinte, cara A gente bolou um cover da música Vai Malandra A nova música aí da Anitta A gente fez uma versão de Clash Royale Totalmente voltada pra Clash Royale Eu chamei o MC Juninho, o Zeca aqui Pra gente cantar, pra gente fazer essa música aqui juntinho com vocês, beleza? Espero que vocês gostem Deixa muito, muito like aqui embaixo E também se inscreva no canal Se você aí não for inscrito ainda, beleza? gasta grana nesse jogo ele virou gemador e uma semana o level 13 o ponto ficou full só gasta grana nesse jogo ele virou gemador e do do do e uma semana o level 13 o ponto ficou full e ficou full Jogar com deck de cabana e manda chorinho se acha pedreiro Não sabe usar ele, tira ele só gasta, gasta, gasta, gasta Por isso se pega o próprio e se caga de medo e pede respeito No fundo ele sabe que grana não muda nada, nada, nada e diz Não vou mais gemar Minha amizade usa. sem gemas, não aí, Só gasta grana Nesse jogo ele vira um gemador. Gemador. Uma semana, uma semana. o gemador Gemador E uma semana O level 3, o ponto tudo ficou full E ficou full Só gasta grana Nesse jogo ele vira o gemador E gemador E uma semana O level 3, o ponto tudo e ficou full E ficou full De novo, ó. Jogar com deck de cabana e manda chorinho se acha o pedreiro Não sabe usar ele e tira ele só gasta gasta gasta, gasta, gasta, gasta, gasta Por isso se pega um próprio esse se caga de medo e perde o respeito No fundo ele sabe que grana não muda nada, nada, nada e diz Não, não vou, vou mais usar. Gema, vai. Minha mesada usa E eu quero ganhar Mas sem gemas não, é bigodão, vai! Só gasta grana <risos> Nesse jogo ele virou um gemado, gemado e, gemador. e uma, semana, uma semana o level 3 o tudo e ficou full, e ficou full -fu, -fu, de novo. Com... eu gasta grana. E nesse jogo ele virou um gemado, uh, gemado uh, e uma semana uh, o level 3 O tudo e ficou full, e ficou full, -fu, -fu, só gasta grana. <risos> É Então, gente, espero que você tenha gostado dessa, desse cover aí que a gente resolveu fazer da música Vai Malandra. Mistura, Só aí. gasta grana. Foi meio no improviso aqui, mas eu queria improviso. agradecer o MC Juninho. Bate aí, MC Juninho. Não me deixa um a cara. É o Zequinha. Muito obrigado Nossa. vocês dois aqui, né? Foi tudo muito no uh! improviso, mas eu acho que ficou legal. Então, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Tem que se inscrever, né, Zeca? Ah, escreve aqui, ó. Escreve é isso aqui, aí. Ó, eu é, vou é, deixar é. o link aqui do Instagram da galera do MC Juninho, do Zeca, aqui embaixo. Então, passa lá. Confere o trabalho deles aqui, que é muito, muito top. Beleza? Um... Beijo oh, no coração. Nós vamos gravar com o Dizilo e o Bigodão vai estar tá junto aí. Será? Ah, <risos> ah, moleque. Um beijo é. no coração de cada um e valeu.